A questão colocada é, demonstra a seguinte propriedade. Se A, B, C e D são números reais, quaisqueras, com o A menor do que o B e o C menor do que o D, então tem-se que o A mais C é menor que o B mais D. Então, como vamos fazer esta demonstração? Para fazermos esta demonstração, vamos utilizar uma técnica que é Começamos por uma hipótese, uma tese e depois a demonstração, que aqui está. O que é que é a hipótese? A hipótese é algo que a propriedade nos dá, que nós sabemos que é sempre verdade. E neste caso, a propriedade dá-nos que A, B, C e D são números reais com o A menor que o B e com o C menor do que o D. E o que é que é a tese que vem a seguir? A tese é, efetivamente, aquilo que nós queremos provar. Nós, partindo desta hipótese, queremos provar que A mais C é menor que B mais D. Então, a demonstração passa por nós agarrarmos na nossa hipótese, que nós sabemos que é verdade. Utilizando propriedades que nós já conhecemos, conseguirmos chegar à nossa tese. Então, vamos lá passar à nossa demonstração. Então, primeiro, vamos agarrar naquilo que sabemos, que é a hipótese. Seja A, B, C e D números reais com A menor do que B e o C menor do que B, vamos aplicar aqui a propriedade da monotonia da adição. E a monotonia da adição é o quê? Se eu adicionar a mesma quantidade em ambos os membros, qualquer que seja ele, isto é, é sempre igual, a desigualdade mantém-se, isto é, continua a ser menor. A menor do que B é equivalente a eu ter A mais C menor que B mais C. Então, como agarrando na nossa hipótese, eu tenho aqui que o A é menor do que o B, vou adicionar em ambos os membros a mesma quantidade. Se repararem aqui na nossa tese, aparece aqui um C. Então, se calhar, isto é um aviso. Quer dizer que eu, quando adicionar no primeiro membro e no segundo membro, vou adicionar o quê? O meu C. Então, vou somar, posso somar em ambos os membros, que, pela propriedade da monotonia da adição, esta desigualdade mantém-se verdadeira. E vou pensar da mesma forma para a minha outra hipótese. Tenho aqui C menor do que D. Tenho debaixo de olho a minha tese e aparece-me aqui um B mais D. Então, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar em ambos os membros a mesma quantidade B, mantendo-se assim a desigualdade. Então, o que é que eu tenho? Tenho agora que A mais C é menor que B mais C e também tenho que esse mesmo B mais C é menor que B mais D. Conclusão. Pela propriedade transitiva, o que é que é a propriedade transitiva? Diz-nos que se eu tenho uma relação entre um primeiro objeto, que eu vou chamar aqui objeto, e um segundo objeto, e se eu tenho uma relação entre o primeiro objeto e o segundo objeto, e estes dois são iguais, então eu posso concluir que este primeiro com este também é. São, têm, têm a mesma relação. Isto é, a propriedade transitiva. Concluímos então que A mais C menor do que B mais D, como queríamos demonstrar.